Eu posso e enfiando neve não, não, <Sos> Beleza, rapaziada? Já estamos de volta com a Kate. Lembrando que estamos jogando no hard, se ferrando pra caramba. O jogo é super difícil e não para de vir inimigos. Tá cagão. O que que acontece? Tô feliz? Não, mas vamos continuar. ah oh, meu tal Sobe a escada. Ó, oh, ó. Oh. Tem sniper ali, ó. Depois a gente cuida oh, do oh. portão. Beleza. Depois a gente cuida do portão. Tranquilo. ó oh, louco o jogo. Cai pra casinha. Ó, oh, deriguei aqui não, né? Pelo amor de Deus, hein? Beleza. Ó, oh, pega munição. Tranquilamente, mais componentes Aí sim, Kate Pega, só, falta, só vai faltar dois pra gente equipar O nosso robô, quantos componentes foi? Três, já dá, ah oh, meu Deus Mal sabe o caverninha <risos> Rapaziada, vamos equipar isso aqui, de momento Eu curti isso aqui, ó, oito É exatamente o que o caverninha tem Agora a gente pode ativar o nosso robô Mais frequentemente Uou! E o caverninha já curte, beleza, ó, ó. Uhum. Beleza. Bom trabalho, Jack Rapaziada, onde é que tá os locks? Lá em Sorocaba Beleza, onde é que vai agora? Não sei é disso. Oh, onde tá o tiroteio? Oh meu Deus, mantenha calma, cabernet. Mantenha calma. Tá chovendo o Loki, mas mantenha calma. <risos> oh, olha lá, olha lá, olha lá, ó, ó, esse meu telhado, tio. Eu acertei a perna do Loki. Os caras se escondem, nós pega eles. Ai, tem, tem que ser rápido, tio. Tem que tentar o tiro. Vamos já passar pro outro lado. Oh! Tem mais ainda? Ferida. Jogo, eu estou ferido, jogo. Ah. Eu estou ferido. Ô tio, ajuda a tiazinha aí, pelo meu deus, dá deu um chocolate ah. pra ela Vaza, rapaz, vaza Rapaziada, rapaz, tem que correr, tem que correr Sai Ô, Saloc Ó, meu Deus Tem de peito Rapaziada, ficar longe é pior, tio, tá neblinando ah, Que isso, tio, outro tiro Pô, você vai tomar no caneco Beleza, oh, Loki aqui Rapaziada, a gente vai ter que ir perto, Tem que ir perto Os caras tá na neblina Ô tio, você não sobe aí? Não Vamos dar a volta, vamos dar a volta, é tranquilo É, meu Deus, tô muito calmo Pô, oh, não tem porta, não tem nada, jogo Ah, o Loco tá aqui, ó, no esconderijo jogo. Vou te pegar dentro do seu esconderijo, seu Loco Ô, oh, Loco, eu tô na proteção, seu Loco <risos> Ah, o robôzinho já tá ligado Jogou Que isso Dá um beijinho nela Ah, de... oh, meu Deus, peraí, peraí Ó, ó Ô, ô, mira A mira não quer subir mais, tio, travou Rapaziada Que apenação é essa, jogo Ó, oh, os caras tá atacando bomba agora eu achei só um teu. tem que franjar Peraí, deu tempo, deu tempo Nossa, a franja arranca, hein Ó, vai, mais um, mais um na franja dele Nossa, três franjas Mais um, vamos lá, jogo O Loki bugou, o Loki bugou Aproveita que o hard bugou Pelo que tem que subir na caixa e subir pra lá? Ô Chazinha, você não sobe aqui em cima? Não jogo, pelo amor de Deus, não. hein Eu não vou curtir não, hein Beleza, o caberninha travou por aqui. Não está sabendo pra onde ir. Tá, tá, tá dormindo, acorda, meu irmão. Mas tem que ó, ó. Muro da antiga CSO. Acho um modo de abrir o portão. É, é, é. Derrote o Swarm. Beleza, vou descer o Swarm aqui. Seu Loki, eu tô te vendo, tá esconder? Vai lá, robô. Manda pra ele. O Loki tá atirando no amigo. Enquanto ele atira no amigo, ele se franja ele, ó. Ai, é, é. vai cair. Eu acho que já foi, hein? Primeiro round já foi. Foi, foi, foi. Dá, dá um choque Zé, nesse, ó. É oh, oh. né? Isso, dá um choque nele. Vai ficar esperto, só para dar um. Ó. Oh. Ah, seu bloque. É um Rapaziada, o robôzinho tá indo lá. O robôzinho tá forte. Já estou curtindo. Ok, matamos todos. Agora vai Agora abrir vamos o portão? Cuidar desse portão? Vamos cuidar desse portão. Como que a gente cuida do portão? É. Como a gente vai cuidar do portão? O robôzinho? O robôzinho então, abre. Eu acho que vai ter do outro lado dessa coisa? Na verdade, espera. A verdade. Rapaziada, onde é que a gente tem que mandar o robozinho? China. Não tô vendo nada bonito. Ó, especial. Jack, vê se isso abre o Ô, oh, meu Deus, você viu o botão E? Manda o Jack. Manda o Jack. O Jack vai lá e ele abre. Olha, olha a astúcia desse robozinho, tio. Ó. Pluga ali o positivo e o negativo, neutrons e prótons. Aí abre. O é, cabelinho tá ligado. Ele era eletricista. Vou ficar esperto. Portãozão grande, hein? Está abrindo. Nossa, senhora. Já curti melhor, melhor. Beleza. Portões abertos. É bem melhor. De volta pro bote? Vamos pro bote. Ah, não, você que quer andar até as torres de comunicação. Olha, eu acho que Não. Definitivamente. E olha só isso. Uma torre de comunicação à frente. Torre de comunicação Uma daquelas mensagens de Nova Esperança tem a por ela. Olha lá. Olha lá, Matiu. A gente tem um passado que precisamos de oh, retransmissão das duas torres. Uma não aguenta. Descobriu de onde essas mensagens <risos> vinham. Então, vamos começar. Ô, tia, você tá correndo infinito? O negócio chega nunca. Muito longe do bote. Oh, eu tô longe do bote, hein. Rapaziada, tá com o anel dando bote, hein, tia. Entra no bote e fica quieto. De volta o nosso bot, cadê o bot? Ô oh, meu Deus, está lá do meu lado, o caverninho sai correndo igual louco. Mas eu vou ficar no hard, as pulsações eletrônicas do caverninho estão um pouco mais traumatizadas para com essa gameplay. Mas cadê esse bot? Ô oh, meu Deus, o bot está lá atrás caverninho, a gente tem que cortar o cabelo inteiro. Tipo, vou, vou, vou manter, sem cortes, sem cortes, eu, você, a Kate Sim, é. e o Chernobyl ali. Qual que é o nome do Chernobyl mesmo? Eu esqueci o nome dele, tio. Oh, meu Deus você entra no bot logo, caverninho, pelo amor de Deus. Só... pois eu tomei 50 café foi mal, tchau. foi mal. Ai, ai, uau, uau. uau. Beleza, sobe. Ó, ó. Rodrigo, sai voando, seus motos. Ó. Uh, oh. Dentro do bote, voando a velocidade 60 milhas por hora. Quase derrapada da tia. Beleza, temos que chegar naquela torre. É na torre, tio? É na torre. Vamos, vamos lá, continue com o Indiana Jones aí. Ó. Oh. Podia ter umas corridinhas de Star Wars, né? Tipo, os, os caras eletrônicos aí que colocam os bujão de gás para os negócios atirar fogo e, e mais rápido. Rola muito nos Star Wars. Beleza. Cara, não dá pra ter uma moto de neve, algo com aquecedor? É, Vai tá frio, hein, tio. Gente... Oh. Um é a opção mais conveniente. É, talvez. é a opção mais conveniente. <risos> Se for andar tudo isso na corrida, você vê, né? Chegar nunca no local. Ah, parece que vamos ter Tá tranquilão, tio, tá tranquilão. Beleza, tem mais locais pra lá. Só que com certeza eu vou derrapar. Vai, tia, desce. Rápido! Beleza, a gente vai ter que passar de a pé aqui. Tem uma coisa que eu fico me perguntando. Oh. Por que o JD mudou tanto? Foi o coma? A cu? Jim oh, fez a cabeça dele. Nos primou de vilões e promoveu ele a capitão. O que? Aí, ó. ó. É que o cara uma virou uma capitão, virou forgado, hein. Seja eu Bom, ele é o filho da Anastralde Lembra? E filho do Marcos é, Phoenix É, não dá pra imaginar como estraria problemas algum Rapazes, chegamos nos localzinho diferentes aqui Aham uhum. O que acontece? É bom já equipar é todas ali, as é armas Vamos todas. descobrir. Todas de Pera aí, pera aí oh, Se for preciso, aqui. passamos por ela Igual a última Tem como subir aqui? Ô oh, tiazinha, você dá pra ele subir os degraus mesmo aí Oh, meu Deus, vou ter que ligar pro Leon fazer gameplay. Ô, oh, Leon, tô calmo. Beleza. Marcos, achamos uma torre é o Marcos, de comunicação é numa área montanhosa. Vamos pra lá. Entendi. Como tá o clima? O que você acha? Tão ruim assim é? Cuidado. Controle, desligo. Ó, oh, tremedeiras Quer dizer, está tranquila? se meu tranquilo. Cuidado, cuidado, hein? Nossa senhora, avalanche. Oh meu, chovendo pedras. Também que a gente está com uma botina profissional, aqui. sim. Vem por aqui, ó. Oh. Beleza, Kate. Vamos continuar de peito oh, Ó, tá chovendo as paradinhas. Cuidado, cuidado. Estamos totalmente expostos aqui. Oh, louco. Então, continua a tua abrigo. Abrigo, abrigo. atrás da pedra, que atrás faz? da pedra. <risos> Uau. Ah, é nóis. estou começando Nossa. a ver porque ninguém mais mora aqui. É o negócio. É novo, gente. Se a gente aqui, não show. continuar andando, a gente vai morrer aqui. Rapazes, vamos, caverna, Rapaziada! O negócio tá louco! Nossa, tá Não louco! Muito tempo. Com Pistolador na mão! É, eu, eu tem que. Tenho que. Isso, da vamos granadar! Oh, meu, granada, caverna! Granada, é, isso! Como oh, tem vento! o jogo é contra o Vitor! Oh, oh, oh. Sai daí, Solok Não, meu Deus Vai dar pistola, tio, pistola Vamos lá, vamos lá Cai, Solok Isso Não tapa, tio, não tapa Aí eu quero ver quem que manda Beleza, Ficar esperto dos dois lados Ó, ó Ó, meu, o Jack, ferrar o Jack, ferrar o Jack Ó oh. Zói Vamos lá, vamos lá isso, seu Loki Quem que manda agora Beleza, pegamos três, tio O cabelinho tá com coragem agora, hein Vamos ficar esperto Rapaziada, tem que botar o um terror nele também Ó, second. chega não, lá Ô, tá oh, louco, jogo Atrás das rochas Beleza, sobrou um sniper ó, ó, o bundão fica lá Zóio Vou só sol grande Não, volta aqui também Ó, o Indiana Jones ali, ó ah! Caiu Caiu. Vai ficar pior aí, ainda. Purei alguém aqui. Esse, esse marco, senhor. Só tem outro aqui. Agora, agora nós é pega grandão. Sobrou só o um grande lock. Ó, ó, ó. Zóia. Só o zóia, tio. Eu vou no caneco, rapaz. Pera aí. A gente vai pegar ele. Fica quietinho. Fica quietinho. Ah, meu é, Ah, meu esse Deus. Esse foi o último. Pra caverna. Rapaziada, Na caverna o cavernídeo se sente um pouco mais confortável. Habitat natural. Mas esse aqui é gelado. O cavernídeo é aquecedor bom. as uma são totalmente diferentes. Você ouviu Cadar era é dos loucos. Podem ter sido atraídos. Certo, vamos dar uma olhada. É uma saída. Beleza. escopretão ali. escopretão nesse jogo, tio. Esquece. Sem chances de jogar. Mas o pistolador. Aí, sim. Uma, uma glotzinha dessa aqui, entendeu? Del, para de subir. Oh, mas é o Dell, tio, é o Dell. sim. É. a gente Quid tá cheio. Kate, Na corrida. Essa torre Não. Kate, Eu vim buscar respostas. Não vou voltar lá, até tia. Não Sem não resposta. A gente não vai se manter aqui Ó oh. Nossa senhora Ó oh, oh. Roncos, da Roncos. Não é o que me preocupa. Beleza Tá rolando um cara super Zica ali Verão. Ah Os Log derrapou Ah, os Log Rapaziada, tem que estar os caras, hein Beleza Vai ter que chegar Vai ter que botar terror neles Tem que botar Cheiro. terror nos Log bota terror nesses locks vem vem a mim soldador na mão querendo tremer ó ó agacha aqui não desse lado oh. isso oh, meu aonde tá varou <risos> jogo você tá mentindo hein Aguenta. Eita, tem um cara ali vai <risos> ah, <risos> ah, pistola leva pistola o soldador não tá pistolando não hein nossa isso cara pode hein beleza ai de todos os oh. lados Toma dorso, só, só pistolada. Preciso só ajudar Ah, Loki, pelo amor de Deus, hein, tio? Bel, você Ô, Bel, oh, pelo Deus. amor de Deus. Vai pra fora, tem um grandão ali. Franja. Pega o Loki. Sai daí, só Loki. É? Beleza, carrega. Vou carregar. Ah, meu, pega o um xaropinho. Toma o um xaropim no canto. Ó, oh, ó. Oh. Vai ter que ser só assim. Bota terror neles, não por aí! Ah, meu Deus, ô tiazinha! Ela encosta do lado errado da rocha! nós. é um por vez, é um por vez. Tem que ir assim. Os caras não erram tiro. Ó. Agora o grandão. Agora ele tá com terror psicológico. É, tá falando grosso, mas tá com medo. Ó. A cabeça dele não aguenta muito, não, O quê? Sai daí, Sai. Nossa. O Munição, você tá mentindo? Ah, sabia devia ter que Isso! Ó, oh, ó, oh, tô com escudo, seu lobo. Valeu, Jack! Pronto, Olha, o que matou? matou. <risos> agora a gente pega esse ratadira dele. Conta é o nome do negócio? Pera aí, vamos colocar no chão. Qual que é o nome do negócio? Mulcher! Ó, oh, pegamos o Mulcher! Ó, oh, Hummers Burst. Adoro o nome das armas desse jogo. Eu também. Rapaziada, estamos sobrevivendo! Apocalipse! Vamos chegar na torre. Tá bom, vamos lá pra cima. Ó, oh, ó. Oh. Tem, tem local pra se esconder. Vai ter treta. O cara já tá nem. Tá com essa mushlers aqui. A gente vai detonar qualquer tipo de loja. Rapaziada, passou do lado da franja, hein. Nossa, fez um ventinho ali. Uh -huh. Outro bloco. Que? Outro. Fica atrás de algo. Nossa, jogo. Okay. <risos> Vamos ficar espertos que já está chovendo gelo de... okay. ah! Nossa, da onde está caindo tanto gelo assim? No céu, cara Mais ouvindo. Ó, oh, eu vou por aqui Tem como comer por aqui? Não okay, não. Só pelo meio Esse negócio está Ainda neve aqui. Abriram, né, meu? Que é ali? Não. Quebrei meu dente. Nunca. Nossa, rapaziada, deve ter batido alguma quina periférica ali. O cabernet moto, tá ligado. Tá bem ali. É local exato. A torre tá completamente Ó. congelada. Vamos mandar o robô abrir aqui. O robô tá ligado. Só precisamos saber onde é o botão mágico pro robôzinho mexer. Não tô lembrado não. Essa torre tá lá em cima. O Jack está aqui. Ele o botão aqui. Theo, é? Me ajuda a abrir é, essa Abre com a mão.